Mas foi o assim, senhor que matou ele. O Batman sabe disso? Com certeza, querida. O Batman sempre sabe de algum detalhe que faz toda a diferença. Aliás, você, Celina, deveria até lá e arrancar informações do morcego que sejam úteis. Porque tudo que eu sei é o que eu falei pra vocês. Como assim encontrar um morcego? <risos> Agora me deixem trabalhar. Se quiserem... Bem, outra hora. Tudo bem, vamos embora. Eu tô cansada de você tomar decisões baseadas na sua dependência escrota. Eu não tomei nenhuma decisão baseada nele. Eu tomei baseada em nós, mas você não enxerga isso. Meninas, parem! É sempre essa briguinha ridícula! Eu preciso sair. Vou descobrir umas coisas e esparecer minha cabeça. Vamos pra casa, plantinha? A gente vai pedir uma pizza e fazer um cookie. Você não vai me falar nada sobre Coringa? Não. Eu não me importo com o que acontece com ele. Eu tomei essa decisão há muito tempo. Você acha que eu não sei quando você tá ansiosa? Não é isso. Eu tô nervosa com esse assassino de vilões. Não precisa se preocupar. Quando você estiver comigo, você tá sempre segura. Mas eu sei me virar sozinha. Eu sei disso. Mas as plantas me dizem quando o perigo está próximo. Isso me dá uma boa vantagem. Obrigada. Você veio me bater? <risos> claro que não! Eu tô preocupada com você! Não mete pra mim! Lorem, eu tô com saudade. Você! Ah, miau, nerds! Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se vocês gostaram, não seria perfeito vocês se inscreverem no canal Nerdice e ficar por dentro de todos os episódios de Gotham Sirens? Aproveita e escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e dá uma curtida no vídeo. Até semana que vem.